Salve, salve, queridos amigos, bem-vindos à Taverna, eu sou o Colosso. Pessoal, tem algo que a gente aprende logo nas primeiras vezes que a gente joga Baldur's Gate. Nunca use itens sem identificar. Hoje eu quero mostrar para vocês os piores itens que você pode encontrar em Baldur's Gate e vai se dar muito mal se usá-los sem identificar. O primeiro item pessoal você vai achar aí no mapa a sudoeste de Beregost. Nesse local você vai encontrar um cara muito louco, o um clérigo, que você ganha uma missão lá no templo para matar ele. Ele se chama bacilos ele é um assassino que está fazendo terror na região. Beleza, Após lutar com ele, matar os zumbis dele, ele não é um inimigo muito fácil de se derrotar mas eis que ele deixa no chão as manoplas aí e você esquece de identificar ao equipar as manoplas você percebe que o seu personagem vai ficar com menos 10 em chance de acertar e menos 2 na destreza e o pior pessoal essas manoplas você só consegue tirar elas com o feitiço de retirar maldição utilizou sem identificar Tomou um ferro danado. Para quem gosta de jogar com guerreiros no jogo, especialmente com guerreiros que utilizam armas de duas mãos, eu considero que são as armas mais difíceis de você achar em Baldur's Gate. Eis o problema, pessoal. Viajando para oeste de Naskel, eis que você encontra esse mapa. E nesse mapa tem um camarada chamado Braid Um dos NPCs fala pra você Que é pra você ir embora Que o Braid tá assassinando todo mundo É um maluco Mas eis que você encontra com ele Depois de matar o Braid, lá está, uma linda espada de duas mãos mais três, realmente um item muito bom. Só que tem um pequeno detalhe pessoal, o primeiro deles é que ela é amaldiçoada e você após equipá-la, você só consegue tirar com o feitiço. Segundo problema pessoal, quando você entra em batalha, você vai matar tudo que estiver vivo ao seu redor inimigos amigos NPCs quem tiver ao seu redor você só vai parar de bater quando tiver no chão morto Eu já falei para vocês aqui em outros vídeos aqui no canal, que a torre de Durlag é um dos piores dungeons do jogo, na minha opinião a pior delas. Eu vou deixar aqui no card um dos vídeos que eu estou fazendo um detonado sobre essa torre. Mas vamos aos fatos que na segunda dungeon dessa torre, você depois de passar muita dificuldade, você vai encontrar a massa estrela do Kiel, Kiel Morning Star. El era um dos filhos de Durlag e nos seus momentos finais quando a torre estava sendo invadida ele estava utilizando essa arma e devido à aflição que ele sentiu na sua morte essa arma ficou amaldiçoada assim como o item anterior a espada de duas mãos quando você equipa essa massa estrela você só consegue retirá-la com um feitiço esse é o primeiro ponto. Ela é uma arma muito boa, é uma massa estrela mais 3. Só que o problema é a mesma coisa da espada, pessoal. O seu personagem quando entrar em batalha ele vai ficar enfurecido e vai bater em tudo que estiver na sua frente. Ele não vai fazer julgamento, se é amigo inimigo ele vai matar o que estiver vivo. Nem sempre um achado é um tesouro. o próximo item na verdade são duas porções no Carnaval, do lado ali de naskel você vai encontrar uma tenda que tem um camarada vendendo duas porções uma dessas porções pessoal ela vai te dar inteligência 25 mas acredite se quiser você vai ficar com sabedoria nível 3 e força nível 3 a outra porção é uma maravilha só que não pessoal ela aumenta a sua força para 25. Puta merda, me dei bem. Só que não, pessoal. Ela vai diminuir a sua destreza para nível 3 e a construção para nível 3. Tem um item, pessoal, que é um dos piores que o Bolos Gate pode ter. Ele fica exatamente nesse local, nessa floresta, logo após aqui a gente iniciar o jogo. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês aonde que a gente vai achar esse item. É um cinturão que é horroroso. Nesse local do mapa aqui, vocês vão encontrar um dos piores itens do jogo. Esse é o cinturão, gente. Essa coisa horrorosa aqui. Vou colocar aqui na mão do mago. Que você uh. Aí, pessoal, cinturão da masculinidade e feminilidade. Você, uma das coisas que a gente aprende no Baldur's Gate é nunca ter, nunca usar itens sem identificação, porque você pode entrar numa furada muito grande. E esse cinto foi um dos que, nas primeiras vezes que eu joguei, eu coloquei no meu personagem. E eis que ele mudou de gênero E só pode ser removido, gente Com um um, uma, uma magia de remover ma maldição E custa caro Lá em Friendly Army tem um mago, um clérigo que faz isso Só que é caro Vou mostrar pra vocês como funciona Vamos pegar aqui Um pouquinho nele, ó Olha lá <risos> Virou mulher, gente Acabou, não tira mais aqui, ó. não tira, acabou, se tornou uma mulher. Então é um dos piores itens que a gente pode ver no Baldus Gate. Bom, queridos amigos, essa foi a minha lista dos piores itens que eu já encontrei em Baldus Gate. Comenta aqui embaixo quais os piores itens que vocês já viram no jogo. Não se esqueçam de deixar aquele like. Não conhece o canal? Dá uma chance, se inscreve Acompanhe os próximos vídeos. Um beijão. Tchau, tchau, pessoal.